Oi gente linda, tudo bem por aí? Em primeiro lugar, vocês vão ver esse barulho de fundo Eu já peço desculpas, mas é meu vizinho reformando a casa dele Tadinho, a casa dele pegou fogo, não sobrou um pé de cadeira para contar a história Foi muito feio o negócio, viu? Mas, voltando ao assunto O penteado de hoje é um penteado estilo princesa Com os detalhes em trancinhas nele inteiro e uma trança embutida, os cacheados, muito lindo, isso para debutante, até para noiva do campo, fica maravilhoso. Já peça o seu like aqui embaixo, não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho lá para receber todo sábado uma novidade. E me siga em todas as redes sociais. penteado inicia com uma repartição levemente na lateral ela não está exatamente no meio mas também não está aqui muito na lateral na parte de trás você vai tirar uma bolinha agora nós faremos duas tranças de quatro mechas finas de cada lado intercalando mecha de cabelo a trança, mecha e a trança. Então, percebam o que foi feito aqui. Olha, tem uma parte que vai ficar como mecha, uma como trança, depois mais uma mecha. E outra trança, outra mecha. Então, é assim que eu vou levar depois lá para trás, uma por uma, ó. Vai ficar mais ou menos isso. Ai, que lindo! Agora, nós vamos fazer essas duas trancinhas iguais lá do outro lado. Olha, eu peguei mais ou menos, tá? Não reparti assim certinho. Mais ou menos tirei aqui as, as laterais. E eu segurei aqui pra não me atrapalhar. Porque agora eu vou trabalhar com essa mecha aqui em cima, fazendo a trança. E embutindo as laterais e as trancinhas laterais. Aqui, desse cabelo de trás, eu tirei uma faixa... Onde eu vou começar a minha trança embutida de três pontas. Aqui, eu já vou, junto com essa mecha que eu passei, eu já vou embutir a primeira trancinha que eu fiz da lateral. Então, eu vou trazer não só a trancinha, eu vou trazer uma mecha... E a trancinha por cima Ajeito E vou fazer do outro lado, ó Seguro aqui pra ela não escorregar E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa Vou puxar aqui a mecha de cabelo que está embaixo da trancinha junto com ela Gente, vocês não sabem o que é fazer... <risos> Fazer isso sem ficar na frente da câmera Vou separar aqui a trancinha Para pentear direito esta mecha Pentear tudo, que esse cabelo é bem limpo E trazer a trancinha em cima da mecha ó, E aí eu continuo a minha trança Aqui vocês podem puxar para fazer o toquete se a cliente gosta agora eu passei aqui a trancinha agora eu vou puxar só uma mecha sem a trancinha do outro lado a mesma coisa eu vou embutir embutir só a mecha. Agora, mais uma vez, eu vou trazer a mecha com a trancinha por cima. Vamos ajeitando, segurando... Suave, mais firme e do lado de cá, a mesma coisa. Vou puxar a mechinha com a trança por cima. Agora é só continuar esta trança e abrindo um pouquinho, muito devagar, para não desmanchar tudo. Aqui no miolinho, pra deixar ela mais é, vistosa. Aqui nas, na parte de baixo, ó, por dentro, abrir. Abrindo, vou fazendo até o final e abrindo. O elástico da trancinha ficou aparecendo. Então, com muito cuidado. E cobre, puxa, cobre com a parte de cima. Escondeu já. Para dar um charme maior, nós vamos fazer nas duas laterais, perto dessa trança do meio, mais duas trancinhas de quatro mechas de cada lado. Ok, gente, agora eu vou cachear este cabelo, mas antes eu vou mandar beijo. Yasmin Silva, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Sandro Santos, de Propriar, em Sergipe. Beatriz Hilário, de São Paulo, em São Paulo. E eu volto já já. Pronto, eu cachei todo esse cabelo. Agora eu vou desmanchar esses cachinhos com a mão. Não é desmanchar, é só dar uma desajeitada neles para ficar só umas ondinhas. Você passa uma serinha, uma pomada na mão para alinhar bem os fios, e agora sim está pronto o nosso penteado princesa. Mais um aqui do canal para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações do YouTube. Agradeço muito você assistir, obrigada e até a próxima!